Olá, que bom que você está aqui no meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse espaço democrático que é nosso para a gente treinar, para a gente revisar, sempre com quadros novos, muita coisa bacana, muita coisa legal. Você, meu amigo, você, minha amiga, futuro doutor, futuro doutora, que vai fazer agora o exame de ordem. Eu trouxe uma super dica, um ponto para a gente revisar, um ponto muito forte da banca FGV, que pode aparecer na sua prova, eu falo que remuneração e salário é um tema macro que tem vários micros, né? e hoje eu trouxe um micro aqui para a gente conversar juntos, vamos, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve aqui no canal ativa as notificações tem muita coisa boa, muito vídeo bom para você inédito chegando dá um like se você gostar desse vídeo e comenta me conta como está a sua preparação e me diz qual é a dica que você quer, qual o tema que você quer esse espaço não é meu, é nosso é democrático Vamos lá então, vamos diretaço para a nossa dica de direito do trabalho. E a dica de hoje envolve o tema do 13 terceiro salário. Décimo terceiro salário, então é hora de falar sobre essa grande vantagem, esse grande direito social aí para a gente conversar bastante. Muito bem, em relação ao 13 terceiro salário, você que está aí objetivando a primeira fase agora É importante você saber onde é que você vai localizar o 13º salário no seu material Que é a nossa CLT, é claro Então você encontra o 13º salário no artigo 7º, inciso 8 da Constituição Federal Então antes de se localizar, a primeira coisa Na lei 4090 de 62 e na lei 4749 de 65 Então aqui nesses três institutos, três diplomas, menor dizendo, perdão Você vai encontrar o nosso 13º salário é o meu norte? É o meu norte para a prova. Tenha, de, tenha certeza disso. Então, 13 terceiro salário, como eu disse, é um direito social estampado aqui na Constituição, que diz no artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, 13 terceiro salário, aqui está, com base na remuneração integral ou no valor da Aposentadoria. Então, esse 13o salário que veio dos. era dos costumes, né? Era costume dos empregadores dar um valor, um agrado para os empregados. Hoje é um direito social estampado no texto da Constituição e ninguém mais tira, tá? Só subiu a nova Constituição. Muito bem. Qual é a ideia básica desse 13o salário? A Lei 4090 de 62 fala que no mês de dezembro de cada ano, então dá a ideia da anualidade, lógico. Todo empregado vai receber, pelo empregador, claro, uma gratificação salarial. Não usava-se muito esse nome de 13º, porque era 62, era antes da atual Constituição Federal de 88. Então, gratificação salarial, independentemente da remuneração a que ele fizer jus naquele mês. Então, falava-se no pagamento no mês de dezembro. Vai acompanhando aqui para você entender. Agora, essa gratificação, esse décimo terceiro salário, ele poderia ser proporcional em algumas situações, ele nem sempre seria integral. Então, quais as situações em que essa gratificação, esse 13 terceiro, ele é proporcional? Primeiro, se o empregado for dispensado sem justa causa, se o empregado pede demissão, se é uma hipótese de culpa recíproca e se ocorrer o término do contrato de trabalho, por prazo né, determinado, claro, o término do contrato a prazo é o prazo determinado. Então, notem aqui, se o empregado comete uma falta grave, ele não vai receber o 13º salário, não recebe. Agora, culpa recíproca, tem aí o pagamento pela metade, porque culpa recíproca quando ambos cometem a falta, tanto o empregado quanto o empregador, isso aqui é uma outra dica que a gente vê mais lá na frente. Mas aqui são situações onde a gente vai ter a proporcionalidade, mas aí só para reforçar, na justa causa, aí é vedado. Se o empregado comete uma falta grave Uma daquelas hipóteses lá capituladas No artigo 4 e 2 da CLT Aí não há que se falar Nessa hipótese de parcela da gratificação Salarial Olha que é súmula interessante que é a súmula 157 A gratificação instituída pela lei 4.090 de 62 É devida na resilição Contratual de do empregado A primeira coisa que tem que saber aqui Gente para revisar é o que é resilição Resilição é qualquer hipótese de extinção de término do contrato de trabalho onde não tenha falta grave. É comum a gente falar, como está na CLT, tudo é rescisão, né? rescisão, rescisão, rescisão. Resilição é quando há o um encerramento, mas sem a falta grave. Não houve uma falta grave, ninguém praticou uma falta grave. Aí eu chamo de resilição. Tá? Então, aqui na súmula 157 fala por iniciativa do empregado. O que seria isso? Quando o empregado pede demissão. Então, quando o empregado pede demissão... Claro que ele vai fazer jus ao 13o salário. Tudo bem? Pois bem, e esse 13o salário, Renzés, tem que ser pago quando? Cuidado! Pela Lei 4749 de 65 é dito lá no artigo 1 º que é até o dia 20 de dezembro. Então, até o dia 20 de dezembro vai ser pago o 13o salário. Só que tem um grande detalhe que você não pode esquecer. Eu não vou pagar tudo até o dia 20 de dezembro, não posso pagar tudo até o dia 20 de dezembro lógico que não, eu vou pagar a primeira parcela chamada de adiantamento artigo 2º dessa lei entre os meses de fevereiro e novembro parou, parou, parou, Renzetti me ensinou então quando eu falo em 13º salário, a primeira parcela também chamada de adiantamento pelo legislador, será paga entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, é o adiantamento Renzete, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, eu tenho que pagar todos os empregados no mês que eu escolher? Não. O empregador não está obrigado a pagar no mesmo mês o adiantamento, a primeira parcela, para todos os seus empregados. Claro que não. Eu posso pagar em março o pessoal da, do administrativo... Eu posso pagar em abril do RH, eu posso pagar em junho da informática, eu posso pagar em julho da contabilidade, eu posso fazer isso. Mas desde que eu pague o adiantamento, a primeira parcela, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. A segunda parcela, aí sim, até o dia 20 de dezembro. Não esquece disso, tá? Isso aqui é muito, muito importante, isso cai em prova. Professor, quando o empregado sai de férias ele pode receber o adiantamento junto com as férias? Respira e pensa. Férias, férias. Quem escolhe o seu período de férias? É o empregador, óbvio, né? Dentro daquele período concessivo que é o período que o empregador tem para conceder as suas férias, ele vai escolher o seu período de férias. Perfeito. Acontece o seguinte, você pode sair de férias com adiantamento, com a primeira parcela, mas desde que você, empregado, requeira o empregador no mês de janeiro do correspondente ano. Exemplo, chefe, você vai escolher as minhas férias ainda, você não escolheu, tudo bem, isso é um direito seu. Agora, estou em janeiro, né? Quando você me der, considero as minhas férias, eu quero receber junto com as férias o meu adiantamento, a minha primeira parcela do 13º salário. Tranquilo, perfeito. Isso é um direito potestativo do empregado e o empregador não poderá recusar. Então, repetindo. O adiantamento, a primeira parcela do 13º salário, ela pode ser paga com o ensejo das férias do empregado, mas se ele, empregado, requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Se ele não observou esse prazo, aí não há que se falar em adiantamento junto ao ensejo das férias. Só se o empregador, é claro, quiser. Agora nós temos aqui novidade, né? e novidade a gente abre sempre o olhão pensando nas provas. Qual é a grande novidade aqui? Quando a gente fala, de forma até muito maçante, Hoje, né, que já tem um tempinho Da reforma trabalhista A gente sabe que a grande essência da reforma trabalhista É o negociado prevalecer sobre o legislado Então, se o negociado prevalece sobre o legislado Você, meu aluno, você, minha aluna da OAB Tem aí dois artigos como boca de prova né? O que é artigo boca de prova? quem nunca ouviu essa expressão Não tem a boca de urna nas eleições? Vai até o finalzinho ali, tentando um voto? Boca de prova é isso é você pegar aqueles artigos centrais chaves Que você vai, vai ler Até o momento que você conseguir Até o momento final Quando o fiscal falar Guarda tudo, acabou, boca de prova Agora até que ele fale guarda tudo Você pode ficar lendo esses artigos Então o 611A e o 611B São artigos boca de prova O 611A é a essência é O que eu disse São aqueles 15 incisos Fora o CAPT né, Que traz a ideia de um rol meramente exemplificativo onde tudo pode ser negociado e vai prevalecer sobre a lei. Já o 611B é o freio, é o que não pode ser negociado. Uma vez negociado, vai corresponder a um objeto ilícito daquela negociação. E aí você pode estar se perguntando, o 13º salário pode ser negociado sobre o legislado? Depende. Para responder o depende, vamos direto no que não pode ser negociado, que é o 611B, que fala assim no inciso 5. Olha aqui. Constituem objeto ilícito. De convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos, valor nominal do 13o salário. Então, notem aqui, o valor nominal do 13o salário não pode ser suprimido, não pode ser reduzido, não pode ser negociado. Mas o legislador reformista não falou de todo o 13o salário. Aqui que muita gente não confunde, não entende. Quando eu saio aí no país afora para dar palestras. Para a RH, o pessoal fica louco, alucinado. E quando eu falo que você pode, porque você vai prevalecer sobre a lei, fracionar esse pagamento. A lei fala a primeira parcela entre fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Perfeito. Mas eu poderia hoje, por norma coletiva, Renzetti, pagar mensalmente o 13 terceiro em 12 parcelas? Posso. Não tem essa vedação. O que o legislador vedou foi o seguinte, você negociar o valor nominal do 13 terceiro salário. Isso você não pode. Agora, a forma de pagamento não está vedada. Se não está vedada, para esse entendimento, você pode seguir com o negociado prevalecer sobre o legislado. Toma cuidado com isso, tá? Acho difícil as provas, principalmente as provas objetivas, avançarem muito nisso. Só estou falando para o desencargo mesmo aqui. Para a prova de vocês, para o exame da ordem, primeira fase, sigam a literalidade, vai por mim, dos 611B, inciso 5, vai cair assim, e esse é um artigo boca de prova mesmo tá bom? Sobre o 13º salário, essa foi a dica Tema importantíssimo, tema em micro, do macro, que é remuneração em salário E se você quer repassar do zero, todos esses pontos Enfim, vem comigo para o nosso Começando do Zero 2021 Mesmo depois da sua prova, não pare nunca de estudar Você tem que se tornar aí o melhor advogado, melhor advogada Então, 2021 já começou, é o nosso Começando do Zero está lá no site do Aprenda, nós estamos em pré-venda, isso quer dizer o que pré-venda, Renzete? Estamos com 80% de desconto, esse curso é pontual, ponto a ponto, todos os institutos de direito do trabalho cobrado nas provas, todos. Vídeos inéditos, nenhuma aula aproveitada, atualização garantida até dezembro de 2021, tirar dúvidas, direto comigo sem intermediários, material em PDF para acompanhar todas as aulas, é mais? tá bom, te dou mais, um grupo VIP próprio, só nosso lá no Telegram, só do, começando do zero, olha é o que há, é o que há, te espero onde, Renzete, vou correndo lá porque o desconto está muito bom, no nosso site aprenda.com.br barra Rogério Renzetti aprenda.com.br barra Rogério Renzetti você é meu convidado minha convidada de honra gostou da dica, gostou do vídeo, então dá um like aqui, curte, comenta E eu te espero para o nosso próximo vídeo, nosso próximo quadro aqui no nosso canal do YouTube, porque esse espaço é democrático, ele não é meu, ele é nosso. Bons estudos, sempre avante e nunca se esqueça, é claro, trabalho não dá trabalho. Tchau!